Vamos então baixar aqui. Rapaz, aqui baixar não. Aqui tá, só rapaz. aqui não tem baixando. Ô, Mateus. Aqui só pra cima, não é não, gente? Ô, meu é pra pra Deus! Meu tem que fazer o baixar, baixar o download, o aplicativo. Aí, ah, aí. tá é. certo! É. Nós estamos aqui todo dia nessa luta, nessa peleja. Resistindo, muitos já passaram por aqui, outros ficaram, outros estão ficando, outros estão vindo. Acho que esse vai estar bem melhor, né? Eu quero ver pisar, quero ver pisar, eu piso, piso, piso, piso. quero ver pisar. Em 2015, acho que nós éramos mais de 80 pessoas aqui nos espaços ocupados, né? Foi um movimento muito forte, que aqui a gente também. É um quilombo de existência, de amor, de cuidado, né? Eu vou ali em Balcujá. Vou de Balcaracujá. Eu vou ali, mas não acaba. Vou comer, ah, não se ah. ah. acaba. A gente deve brigar contra as monoculturas que não são só dos plantios. Que é a monocultura do pensamento, é a monocultura da religião. Concentração. Eu não vou usar faca, nem canivete, nem bisturinho, nem gilete. Vou fazer uma operação. Se concentra, fecha os olhos. Ah, oh, mas de domingo também não pode cruzar o braço não, descruza, cruza o braço. <risos> a forma como construíram Brasília é a síntese de como essa cidade trata os seus filhos. Em que momento da história o meu pai que ajudou a construir Brasília invadiu Brasília. <risos> Antes, <risos> Beco é, é uma trincheira antes, é uma trincheira cultural. E a gente precisa garantir que espaços como esse aqui estejam vivos o tempo inteiro. <risos> Olha aí! <risos> é é é é é ui, ui, é ui, é é é, antigas e de raízes tradicionais, ou da África, ou mesmo nativas, aqui, para a colaboração ao invés da competição. A gente vai aprendendo, fazendo. Está feliz de estar há quatro anos fazendo esse espaço acontecer com feira, deixando essa esse possibilidade de sonhar. Para as crianças, como foi para mim, possível. E hoje isso é uma realidade e a gente tem que lutar todo mundo junto para deixar isso pros os próximos que, que vão chegar. Um salve aí para Joel, um salve para o Pia, um salve para Dona Tereza, um salve para nem né um salve para o um salve para o Edson. A gente está num momento extremamente complicado politicamente, pensando em alternativas, querendo buscar o ineditismo, só que o ineditismo está no ancestral. Quantos artistas, tantos artistas populares que já estão fazendo o caminho alternativo, o caminho de uma militância comunitária há décadas, tocando no dia a dia da sua atividade, construir essa resistência.